Beleza galera, meu nome é Carlos Rissato e essa é a faixa verde do canal E é isso aí galera, quem curte o canal, basta se inscrever aí, tocar o sininho Pra você receber as novas notificações e não adianta só tocar o sininho Você vai ter que também aí, é, curtir o canal, dar o like aí Justamente porque o YouTube, ele entende que você gostou do vídeo E te manda mais vídeos sobre o assunto, tá? E hoje o assunto é o Inside Xbox A Microsoft ela faz aí um, um, um vídeo mostrando tudo, as notícias, as novidades sobre o mundo Xbox, e esse mês não foi diferente, né a Microsoft ela seleciona uma data lá, não é muito certa a data, e ela fala algumas novidades aí pra galera, e a novidade que tem aí esse mês é a questão do Halo, tá? o Halo, ele, o Master Chief Collection, ele é um jogo aí que foi lançado em 2014, aí, com toda a seleção de jogos do Xbox clássico, Xbox 360 para você jogar aí na plataforma Xbox One de forma melhorada, tá? Com multiplayer, tudo mais o jogo é completo. Eu já falei diversas vezes no canal que o jogo é muito top, é completo, é o jogo ideal aí para você começar quando você pega o Xbox aí, começar a jogar e ver realmente um jogo aí que tem uma qualidade espetacular. Inclusive, né? Ele tem uma opção que se você pressionar esse botão, principalmente no Halo 1. Ele te mostra o gráfico anterior, né? Esse é muito legal. Você consegue ver como é que era o gráfico anterior e como é que é o gráfico remaster do jogo, tá? E acontece o seguinte. A Microsoft ela anunciou que, além de colocar o Rayleigh Rich então o Real Reach até o final de 2019 aí, vai estar disponível para quem tem o Master Chief Collection. Então ele vai lá, uh, vai liberar o multiplayer. Se você quiser comprar, acompanha, vai ter um, um valor, ainda não foi estipulado o valor, mas ela vai estar disponível. E quem tem Xbox Live Pass? Né, Game Pass. E tem o um jogo, você vai poder jogar o jogo, tá? E não só isso, tá? O choro aí dos sonistas, os choros de alguns caixistas que não entendem nada. A Microsoft ela anunciou que essa coletânea estará disponível para Windows. Tá? Então, a pessoa vai poder comprar lá no Windows para poder jogar o jogo na plataforma do computador. Além disso, estará também disponível na Steam. É isso mesmo que você ouviu, na Steam. Então, a Microsoft está querendo que o seu jogo né, seja jogado aí em outras plataformas, além do Xbox, e que isso impacta né? Muitas pessoas estão falando aí, canais sonistas falam que o Xbox está morrendo. Você até vê imagens aí, né? É... De alguns canais quando você busca é... Rip Xbox, né? Xbox morreu e não é bem assim, né, galera? Porque quem gosta do console vai continuar jogando no console, tá? É uma opção a mais aí que você tem para jogar o seu jogo. Uh, se você quiser, tá? Em outra plataforma. Mas ainda eu te digo que é muito mais barato aí você jogar no próprio console do que montar um. Um computador, né? Você vai olhar ali, faz fazer a pesquisa. Bota lá um I5 lá, bota uma DDR4 top. Aí você vai buscar uma placa Nvidia. o mínimo, você vai gastar aí numa placa é, GTX, acho que é, né? A mais atual. Eu não manjo muito de computador nessa parte de jogos, né? Uh, manjo mais para montar assim para uso comum, mas você vai comprar uma dessas GTX nova aí. você vai pagar no mínimo aí no mínimo uns 1.300 reais para poder jogar o, o Halo. Então assim, no mínimo você vai gastar uns três quatro mil reais num computador novo para você jogar Halo. Então não faz nenhum sentido. Você vai lá pega um Xbox One S Paga mil lá, 1.200, e você joga o jogo. Se eu intuito for jogar videogame, tá? For jogar jogo. Ou até mesmo, você pode pesquisar aí no LX, aí no Facebook, você vai achar 600, 700, 800 reais, você acha o Xbox Fat, igual o meu aqui então assim é... os grupos aí de redes sociais estão muito preocupados em relação a se a plataforma vai morrer ou não eu tô um pouco me lixando se morreu eu jogo outra plataforma eu jogava Dreamcast morreu a plataforma fui lá peguei outra plataforma fui jogar Nintendo Wii na época e assim vai entendeu assim vai rodando a coisa e a gente vai continuar jogando vai continuar tendo mais benefícios vai continuar tendo os jogos e assim é... a preocupação nossa, como gamer, é jogar. Tá, é jogar. Então, assim, e eu, no meu caso, jogar no Xbox, que é onde eu tô gostando de jogar. Onde eu gosto de jogar é no Xbox. Tá, aqui ó, logo da Microsoft. Enfim, a gente tem aí é uma plataforma que tem vários jogos do Xbox Clássico, do Xbox 360, do Xbox One, né? E um perfil enorme de jogos para você jogar aí em multiplataforma também, tá? Então, é, o que a Microsoft está fazendo é uma aposta em relação à quantidade de jogos é, disponíveis para vários players. Então, ou seja, ela quer aumentar a base de players jogando. Então, é... e é uma... assim, se você se você for olhar para o lado do Playstation, o Playstation Now também, né? O Playstation Now também é uma plataforma que ela está é, crescendo. Agora você pode baixar os jogos no PS4 também para jogar. Ainda os jogos de PS3 são stream... Né? Então não funciona legal E também né? tem aquela coisa Para a Microsoft é muito fácil Fazer esse serviço ir para o celular Fazer esse serviço ir para outra Plataforma, porque você tem Aquela questão também do Azure né? Que é a rede da Microsoft aí, Que tem espalhado servidores no mundo inteiro né? Então É bem diferente do do servidor que a Sony tem lá, que é a Amazon, né, para os jogos dela. Então, para a Sony, pelo menos no momento, é muito mais difícil dela fazer um serviço para o mundo inteiro, tá? Então, assim, é... não me espanta o Xbox M Pass ir para o PC, tá? Então, só tem que dar um, um jeito naquela loja lá zoada da Microsoft no... PC, né, que a loja ela é bem estranha, tá, a loja do PC então, talvez ali melhorando tal, mas é aquela coisa, não vai tirar o brilho do videogame, quem gosta de console, a Microsoft já sabe disso quem gosta do console, vai lá comprar o console, vai comprar o videogame lá pra jogar é, plugar lá, ligar ali na sala, jogar de boa tal, então assim, é, a gente sabe que, por exemplo, vai jogar FPS no computador com teclado e mouse é muito mais fácil né? Você vai lá, é, a mira já clica lá no mouse Já, já atira e tal Troca de arma apertando o botão lá no teclado Então assim, é muito mais fácil né Recarrega apertando o botão direito do mouse da Esquerda do mouse, né desculpa Então assim, dependendo do jogo né Então assim, é muito mais fácil Agora, é, a gente não pode esquecer que muita gente gosta de jogar no controle, gosta de jogar no videogame, eu mesmo gosto de jogar no videogame, né? Eu poderia até montar um computador e a gente tem que saber também que o computador, na verdade, ah, muitos aí consideram como plataforma definitiva. Sim, o computador você joga tudo, você emula, você joga, você faz um monte de coisa, joga jogos novos, só que nem todos os jogos são disponíveis. Eu quero ver você jogar Red Dead Redemption 2 no computador. Então não foi lançado, foi lançado aí para o Xbox, foi lançado para o PS4, mas não foi lançado aí para o PC. Talvez mais para frente ele lance para o PC, mas a gente sabe que os jogos são mais baratos, a gente sabe que tem muitas vantagens no PC, porém o preço do hardware para jogar esses jogos é muito mais alto. Então se você quiser jogar bastante jogo, o ideal mesmo é a plataforma. Xbox, é a plataforma Playstation Switch, do jeito que você gosta tá, porque é exclusivo é uma questão de gosto apesar do pessoal me falar assim ah, ah, eu pego o Playstation por causa de exclusivo, né mas, eu também gosto dos exclusivos do Playstation, mas também gosto dos exclusivos da Microsoft, aí pra mim, por exemplo não existe jogo melhor de corrida que Forza, tá pode vir com The Need for Speed aí pode vir aí com outros que meu não tem, Forza para mim é o melhor jogo que foi lançado aí para a plataforma, né? E também vai estar disponível aí com certeza mais para frente para PC também. Algumas franquias de Forza também. A ideia da Microsoft é expandir isso e também continuar vendendo consoles. A Microsoft ela sabe que aonde aperta, né? Ela vai lá e tenta fazer alguma coisa, talvez a questão de hardware não é vendido muito, a Sony mesmo já falou muito disso, que o hardware não dá dinheiro, o que dá dinheiro é jogos, a Microsoft, o Phil Spencer falou aí semana passada, que o que dá dinheiro é jogos, e é o que movimenta, né, tá certo que no Brasil é muito caro o jogo, você vai lá nos Estados Unidos, você pega lá, sei lá, você pega um... Uh, Mega Man lá pro Xbox, 60 dólares Você pega o mesmo Mega Man pro PS4, 60 dólares tá? E é 60 dólares, não adianta você falar Ah, vou converter, vai dar 180 reais Não, eles ganham em dólar tá? Então são 60 dólares A mesma coisa para mim, é que eu ganho em reais Seria como se eu fosse lá pegar 60 reais e pagar tá? Então, tirando essa questão de conversão, essa balela, então, a indústria aqui, ela quer ganhar muito dinheiro, o imposto é muito alto em cima dos jogos, e a gente sabe muito bem disso, tá? Então é isso, é... Master Chief Collection estará disponível para PC, também Raider Reach vai estar dentro da, da, dentro da coletânea para jogar. E é só você curtir, jogar e, e jogar no PC, jogar no Xbox e aonde mais vim. Um abraço galera, esse é o canal X-Game Go, um canal de notícias e informações para você.